Placa USB Não é obrigatório Quantas vezes você escutou que placa USB é obrigatório? Não. Você sabe por que você escutou isso? Você sabe de onde que veio essa balela do mercado de quase todo mundo que manja muito de steel frame Se você é uma dessas pessoas que manja muito de steel frame Não fique irritado comigo agora não Porque o que eu tô falando é verdade e se você quer saber de onde que saiu esse mito, vem comigo num vídeo que eu vou te explicar já já da onde que surgiu essa história. É simples. Se você não me conhece, deve estar vendo não o que essa mulher é maluca, o que, que ela tá fazendo aí, o que, que ela tá falando. Eu sou montador há 20 anos e eu sei que obra de steel frame tem que ter o um SB. Cara, vem comigo que eu vou te explicar já já da onde que surgiu isso pra você nunca mais cometer essa gafe, cometer esse pequeno equívoco e falar pro seu cliente, vou ver. Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso para desvendar todas as histórias, todos os mitos e deixar claro para as pessoas como é que o steel frame funciona no mercado? Então é o seguinte, placa de USB é uma placa que a gente considera como placa estrutural. E por que, que ela é considerada como uma placa estrutural? Como vocês podem ver, né? Não é uma placa de madeira lisa. Eu tenho várias lascas desenhadas. E por que, como, é, como é que eu sei que isso funciona? Porque eu fui na fábrica da LP com um o fabricante dessas placas de madeira estrutural. Eles pegam a tora de, de madeira e eles tiram várias lascas. É como se fossem várias lâminas cortando, pá, pá, pá, cora de madeira e tirando essas lasquinhas assim. Essas lascas vão numa esteira e a gente tem duas esteiras. Uma esteira que trepida nesse sentido e outra que trepida assim. Dessa maneira as lascas elas ficam em sentidos diferentes e elas acabam depois ficando cruzadas. E a gente pega uma lasca num sentido e a lasca nesse outro sentido e a gente gruda elas. E a gente isso faz várias camadas, lascas cruzadas sendo coladas em camadas. Elas são várias camadas de lascas cruzadas Essas lascas, né Elas são coladas e pressadas E depois vão no forno pra, pra secar E o que que acontece? Por você trabalhar com esse cruzamento das lascas Por você trabalhar com essa cola, Por você trabalhar com várias camadas Essa placa, ela tem uma resistência superior A placas de madeira tradicional E por que que o pessoal acredita né, Que eu tenho que usar essa placa estrutural Na minha parede? E aí vai o quê? Essa é uma placa estrutural? É. Mas aqui no Brasil, as nossas normas, os nossos órgãos, não consideram essa uma placa estrutural. Por quê? Lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, eles já fizeram testes com essas placas e eles homologaram ela como estrutural. Mas aqui no Brasil, né, a gente não faz isso. E a madeira que a gente utiliza para fazer as nossas placas aqui no Brasil é madeira brasileira. Madeira brasileira, como muitas pessoas sabem disso, né, a galera de marcenaria vai entender, é diferente da madeira canadense e da madeira americana. Então por isso que os nossos órgãos, eles falam, olha, a placa de USB brasileira, ela não pode ser considerada como uma placa estrutural. Por quê? Porque a gente não testou a madeira. E a madeira dos Estados Unidos e do Canadá, Pode ser diferente da madeira do Brasil. Pode ser que a madeira do Brasil seja até mais resistente do que a madeira de lá de fora. Mas a gente tem que testar isso antes. E isso ainda não foi testado no Brasil. A placa não foi homologada no Brasil como elemento estrutural. Pode ser que no futuro, daqui a pouco, seja? Pode ser que sim. Mas pode ser você está fazendo de uma maneira errada. Você não pode. Estrutural são elementos de aço. Então você tem que trabalhar com os nossos perfis, com o nosso contraventamento certinho, sendo autossuficiente sem a necessidade da placa USB. Fechou? Ficou entendido de onde que surgiu essa história de que o USB é obrigatório e é estrutural? No fundo, no fundo, é triste. Mas a gente tem que considerar o USB como um plus nessa obra. Você não pode considerar ele como algo que vai segurar e que vai estabilizar essa estrutura. Ficou Agora você não vai poder mais falar com a sua estrutural Mas sabe o que você vai poder falar? Você vai poder falar que você clicou no link aqui embaixo Entrou na minha lista de vídeos Pegou várias informações super interessantes Tá aprendendo a dessa E vai estar tá falando também Cara, a Helena tá me ajudando, tá fazendo um maior diferencial na minha vida É isso que eu quero, é por isso que eu tô aqui no YouTube Que eu não quero mais pessoas falando Besteiras no mercado Sobre Steel Frame, sobre Constituição Acer E até cometam erros, tá? Então pega essa dica, te espero! WhatsApp. Te espero também nos meus próximos vídeos aqui no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve agora. Se você nunca deixou uma curtida para mim, deixa aquele dedinho. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários.